Olá, para se cadastrar no Poplet, basta você clicar em Login e Sign Up. Feito isso, preencha os campos. Primeiro nome, último nome, e-mail, confirma o e-mail e a sua senha e a confirmação dela. Aceite os termos de serviço e clique em Next. Escolha o tipo de plano e pronto, você está cadastrado. Bom, é isso e obrigado.